Olá meus irmãos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 3, a terceira lição do nosso trimestre, e o tema dessa lição é a inerrância da Bíblia. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18, e está escrito assim, Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Verdade prática, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 21, e depois na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 15 a 17. Professor Joás, mais uma vez comigo, nós estamos falando de um trimestre muito bom, Estamos falando da supremacia das escrituras. Já falamos duas lições. A lição primeira, a autoridade da Bíblia. A lição da semana passada, a inspiração divina da Bíblia. E agora nós vamos falar que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Professor, podemos afirmar isso sem sombra alguma de dúvida. A Bíblia não tem erro, variação de dúvida. Nós podemos afirmar isso com certeza. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. É, qualquer um que, que lida há algum tempo com a Bíblia pode dizer isso com toda a certeza, né? que não, a Bíblia não contém erro nenhum. É, e abrir mão dessa verdade é, é um primeiro passo para o ateísmo, né? ou para o teísmo aberto como, como existe hoje, né? nessa modernidade líquida nossa. Então é... é os textos que são citados aí, né, de Mateus 5, versos 17 e 18, né, o próprio Senhor dizendo que não veio revogar, né, mas cumprir, e diz que cada, cada palavra, cada letra, cada sinal, né, o, min, o mínimo sinal que tem lá na Escritura, é, nenhum deles vai cair, né, até que tudo se cumpra. É, e é, o texto de, de João, né, João 10,35, 35, onde é, o Evangelho vai nos trazer... Esse conceito de inerrância, né? a escritura não pode falhar. Né? É, a, própria, a própria Bíblia dá esse testemunho né? de que ela é inerrante, é infalível. Né? Então é, é um tema muito importante, o tema de hoje. Né? A gente tem conversado aí, né, sobre como o óbvio precisa ser dito com mais frequência hoje. Né? A gente está aprofundando, aprofundando, sem nunca ter tocado na superfície. Isso. né ou quando fez isso, fez há muito tempo atrás, as pessoas esqueceram de certas coisas, né? como a inerrância da escritura, a infalibilidade da escritura. É muito bom falar disso. Né? Muito bom. Professor, ainda mais que nós estamos vivendo um contexto aí em que há muitas controvérsias, né? vamos falar assim, o relativismo atual que muitos estão vivendo, estão assim, metralhando a palavra de Deus. Nada melhor como uma lição, uma lição como essa, para a gente discutir esse assunto e definitivamente a gente falar, afirmar, reafirmar sobre a inerrante Palavra de Deus. Eu acho que é muito bom esse tema. É isso. Muito bom. Vamos lá, professor. É, nós precisamos entender que dentro dessa lição, né, a gente vai é, falar do objetivo dessa lição, que é informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Explicar que o Espírito Santo manteve a relação divina e incorruptível E constatar que a Bíblia é a verdade de Deus Nós falamos isso aqui, professor, há um tempo atrás Que a Bíblia não contém a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus e é a inerrante a palavra de Deus é, Eu quero começar essa introdução aqui falando Há muito tempo atrás eu vi uma matéria da Veja Isso tem muito tempo, tem mais de 15 anos De um cientista europeu falando que analisando a oração do Pai Nosso. Ele estava analisando palavra por palavra, dizendo que algumas das palavras que está escrito em Mateus, da oração do Pai Nosso, ou nos Evangelhos, não são palavras de Jesus. E eu comecei a pensar, uh, ele partiu de que pressuposto para afirmar que aquilo ali não é a palavra de Jesus. Hum. É incrível como a Bíblia, nós podemos falar isso, que a Bíblia é um dos livros mais vendidos, o livro mais lido, mas também um dos livros mais perseguidos. Sim. A Bíblia é, é, é mais tudo, né? Uhum. É mais, mais traduzido, mais é, produzido, mais comentado, mais deturpado, mais, né? Mais, mais, uhum. mais. Então, é, com a mesma intensidade que a gente é, consome, vende, produz Bíblias, né? a gente também deturpa. E esse, a gente que eu digo assim, né, entre aspas, esse é o papel do, do inimigo das nossas almas. Uhum. Né? Desde o princípio, lá no jardim, ele se encarrega disso, deturpar a palavra de Deus. Né? Não é assim que Deus disse? Comereis de toda a árvore? Né? Uhum. Deus realmente falou, mas ele tira o que Deus falou do contexto que Deus falou e coloca toda uma roupagem nova, diferente, uma filosofia bacana, né? É, as falácias, né, e aquilo acaba tomando um encanto né? é, aos humanos, né? e ele age assim desde o princípio e não mudou a, a tática. Ele fez isso no jardim, fez isso no deserto com o próprio Filho de Deus, uhum. né? e faz isso hoje, é, deturpar a Escritura. É a primeira coisa que ele vai dizer né, para quem... É, começa a ter contato com o texto, ou para quem já lida com o texto há algum tempo, é, a primeira tática dele vai ser demonstrar algum erro da Bíblia. Ó, esse trecho aí, está vendo isso aí? Está errado. <risos> né? ele, o primeiro conceito que ele procura derrubar né, para fazer alguém desacreditar da Bíblia é a sua inerrância. Né? Por isso que é tão importante a lição de hoje. Muito bom. Foi assim com o primeiro casal no professor. Pois é. E está sendo assim Sim. até hoje, com muitas pessoas que desacreditam da autoridade, da autenticidade e da inerrância da Bíblia. Pois é. A gente vê isso constantemente. E a gente não está vendo isso longe não, tá? É o que mais implica, né? O que mais incomoda. Introdução. a infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das escrituras, indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais, quanto históricas e científicas. Nesta lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Professor, quem se mantém por manter a Bíblia intacta e inerrante e cumprindo dia após dia o próprio autor que é Deus? Isso. Então, a gente vê isso aí claramente nas escrituras também. O próprio Deus que inspirou, inspirou os escritores, né? ele cuidou de preservar o texto. E ele é, dá o um sentido e o um significado do texto hoje né? para quem é, lida com o texto. Né? Não, tem, é, não tem nenhuma técnica de exegese, de crítica textual, ou qualquer outra ciência que possa surgir de análise de texto que supere... Né, a explicação do próprio autor uhum. né? E ele se dispõe a fazer isso né? O Espírito Santo Que inspirou a, a escritura Ele também revela E ilumina né? é, Traz luz ao que ele é, Inspirou os autores a escrever Muito bom E a gente vê nitidamente Professor, cuidar de Deus em preservar E manter sua palavra Você isso. Aí não tem dúvida, né? Bom, professor, nós já falamos bastante coisa aqui nessa introdução é, a estrutura da Bíblia ela é fantástica. Nós vamos trabalhar hoje sobre a inerrância da Bíblia, é o tema da nossa lição. Capítulo 1 é o propriamente dito, e a palavra-chave nesse capítulo aqui é inerrância. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Não contém erro na Bíblia. É, capítulo 1, o ponto 1, conceito da inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é a verdadeira em tudo, ela é verdadeira em tudo que afirma. Desse modo, a escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Professor, de vez em quando a gente encontra com alguns curiosos por aí afora né? e falam, por exemplo, vou dar um exemplo, a Bíblia fala de dois golias, que Davi matou um e o matou outro. A Bíblia errou, hum. não errou. A gente sabe que Golias era um nome comum da época, que eram pessoas que realmente existiram, há provas históricas, filosóficas, científicas, culturais, geográficas, de tudo aquilo ali. Era um herói filisteu, então é natural que filisteus, né, depois dele coloquem esse nome nos seus filhos, o né, uhum. nome de um herói né, para eles. Uhum. Então, qual, qual é o erro? Qual, né? Qual o problema? É, um outro fato que aconteceu esses dias agora, é, um dos nossos alunos de, de escatologia fez uma pergunta que me fez estudar muito. Que Daniel, nas 70 semanas de Daniel 11, capítulo 10, 11 e 12, ali, ele fala de 1290 dias. Já Apocalipse, João, quando tem a visão, fala de 1260. Só que o período em que Daniel fala, ainda está acontecendo o sacrifício. E o período em que João fala já é a própria grande tribulação. Então, entre um período e outro, pode acontecer essa diferença de 30 dias ou até um pouco mais. Então, tem gente que acha que a Bíblia errou, mas a Bíblia não errou. Se a gente analisar o texto, o contexto, nós vamos descobrir certinho. É, eu aprendi isso com o pastor João, Bíblia explica Bíblia. É. Então, a gente precisa entender, precisa ler, precisa estudar, isso demanda de tempo. Eu falo isso, professor, porque muitas vezes as pessoas vêm com... com não é o caso desse aluno, tá? Deixar bem claro mas muitas pessoas vêm num tom de especulação, e a Bíblia não funciona desse jeito. A Bíblia não é um não. livro de especulação. Não, é, e, e assim, a gente precisa entender também que é um texto antigo que foi escrito num idioma antigo. E assim, quando a gente diz que a Bíblia não tem erro nenhum, a gente está falando da Bíblia é, inspirada, o texto original, está né? uhum. lá em hebraico, aramaico e grego. Esse texto original foi inspirado palavra por palavra, como a gente já viu nas lições anteriores aí, uhum. né? Então, quando a gente encontra a, as traduções, tem problemas? Tem problemas, Sim. né? Algumas traduções têm até erros? Tem erros, né? Mas quando você compara com o texto original, né, aí você não encontra esses, esses mesmos erros, você, é, tudo é esclarecido, uhum. né? Sem falar de, de, de outras coisas que a gente precisa levar em conta quando está lidando com um texto antigo como esse. né? Verdade. Mas é, essa é uma chave para entender isso, esse conceito de inerrância. Né? Verdade. E dentro da teologia, professor, a gente sempre fala isso, que a gente estuda uma disciplina que é a hermenêutica, é? O, o ato de interpretar. E dentro da hermenêutica tem a exegese, que a gente vai só esmiuçando o texto. Então, aos nossos ouvintes aí que estão tá sempre acompanhando a gente, é bom que a gente sempre fala disso, porque nós já passamos por lá. A gente conhece esse conteúdo hermenêutico, exegético da Palavra de Deus que a gente vai esmiuçando. E a gente pode falar sem sombra de dúvida que a Bíblia não tem erro. De jeito nenhum. Muito né? bom isso. É... Hoje em dia tem muita gente, até que se diz pastor, se diz teólogo, dizendo esse tipo de coisa, né, que a Bíblia contém erros ou que ela é infalível só quando fala de salvação, né? Mas, no mais, ela tem alguns erros, que é impossível que um livro não tenha erro. E tem esses argumentos de gente que é cristão, que é pastor, uhum. que é teólogo, né? É, um, um debate recente que está bombando aí na internet, né? É, é, de um podcast muito conhecido, onde esteve Luiz Saião, Vitor Fontana e um, um outro pastor, né? É, discutindo sobre o, o, a perso o personagem Jesus, né, uhum. Jesus histórico e tudo mais. E, assim, a gente vê gente que sabe o que está falando, né, como que o contraste é grande. Quando tem, quando tem alguém que sabe o que está falando, Luiz Sayão, por exemplo, né, uhum. é, é um biblista, né, fala os idiomas originais fluentemente, né, conhece flu fluentemente os idiomas originais, é professor de teologia, né. Foi coordenador né, de uma tradução da, da Bíblia. Então é alguém que sabe o que está falando. Aí você vê com a, um, o contraste quando debate com alguém que é dessa, dessa nova teologia aí, né, essa hipergraça que é pregada hoje, mistura um monte de, de coisas para ir. Né, tem uma lente muito, assim, é, é, muito enviesada para ler o texto. Uhum. Né? É, não é desprovido de, de, de liberdade para ler o texto, né? vem com uma lente. O, o texto tem que dizer isso que eu estou querendo que diga. Né? Aí quando você vê pessoas que sabem lidar com o texto, né, conversando com gente assim, você vê a diferença. Né? Então é, é preciso manejar bem, isso é uma, isso é uma prerrogativa exigida né, de quem lida com o texto. Né? Maneja bem a palavra da verdade, né? um uhum. bom obreiro faz isso. É, uma das dificuldades que nós temos hoje, até mesmo na né, hermenêutica hoje, que exerges, exatamente é conhecer os originais. É. É, né, conhecer a fonte. Então tem muita gente hoje falando besteira, falando coisas que ele não sabe, que não conhece, e trazendo confusão. E às vezes copia de gente que está equivocada, né? Eu, eu gosto demais, por exemplo, um teólogo, Barth, né? gosto demais. Uhum. Mas é, tem alguns pontos que ele escreve, quando ele vem com aquela neo-ortodoxia dele, uhum. né? e a forma como encara o texto bíblico, né, isso é muito estranho. Né? Por mais que seja alguém que tenha uma cabeça maior do que a minha, né, teoricamente falando, né, alguém que pensa muito mais do que eu, né, mas é um, um, um tipo de coisa que não cabe. Né? Você, que, você que anda com o texto na mão desde criança, você sabe que o que ele está falando não condiz com o que você viu no texto. Uhum. Né? Então, a gente, precisa ter, é, a gente precisa ter essa experiência né, de procurar no autor do texto o que o texto quer dizer. Uhum. Né? Só a exegese não basta quando se trata de Bíblia. Uhum. Né? A exegese é muito bom para interpretar qualquer texto, inclusive a Bíblia. Uhum. Mas quando se trata de um texto sagrado, né, inspirado por Deus, a gente precisa né, consultar a fonte original. Né? isso não quer dizer só buscar o texto grego, só buscar uhum. o texto hebraico. Né? Isso quer dizer buscar o autor do texto, né? aquele que inspirou o texto. E tem muitos <risos> livros paralelos também, professor, como por exemplo um livro de geografia, um livro de história que vai auxiliar na interpretação. Com certeza. Né? Principalmente a geografia e a cultura, história bíblica, né? a cultura bíblica, ela precisa estar atrelada à interpretação. Claro que o autor é fundamental, sensacional. Né? isso é muito bom. Bom professor, nós falamos aí desse conceito, a Bíblia reivindica a sua inerrância, a própria Bíblia ela chama atenção para isso, né? o termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas dos textos sagrados, no livro de provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura provérbios 35 o salmista afirma que a palavra do Senhor é provada, salmo 18, 30 Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus refinada segundo Samuel 22, 31 Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou tio se omitirá da lei. E ainda o ponto 3, e a gente encerra o nosso primeiro bloco aqui, professor, a infabilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica, que, indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia e os termos inerrância e infabilidade, são, por vezes, confundidos como sinônimos. Então, professor, a gente analisa aqui, é, pela Escritura, já falamos aqui desde a primeira lição, que é uma lição muito boa este trimestre. E nós estamos falando da inerrância, da infalibilidade da, da palavra de Deus. A Bíblia não contém erro, não tem variação. E quando nós estamos falando isso aqui, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida, mais uma vez, porque o autor da Bíblia é Deus. Pois é. Você vê, e, e eu achei interessantíssimo esse ponto 2 aqui. Né? que assim é, atesta tudo que a gente acabou de falar aqui. Né? Sim. Que você precisa conhecer o texto original, não precisa ser é, especialista em hebraico, em grego, nada disso. Tem bons dicionários, tem bons léxicos de graça na internet. Sim. Né? E não se trata de pirataria, de graça mesmo. Coisa boa. Não, tem Coisa boa. tem é, aplicativos, sites que tem isso. É, você vê aqui três textos são citados, né? Provérbios 35, Salmo 18, 30, 2 Samuel, 2 Samuel 22, 31. Uhum. É, e é interessante que aqui tem três traduções diferentes, né? em três textos diferentes, que na verdade no original estão escritos do mesmo jeito, <risos> olha só, né? uhum. como é importante conhecer, né? É, o, o texto original, as três palavras que estão lá, né, que a escritura, a palavra é pura, a palavra de Deus é pura, né, nesses três textos está escrito a mesma coisa. Um traduziu pura, o outro provado e o outro refinado. Né, a palavra de seruf, né, uhum. que é, é, é a mesma raiz da palavra serafim. Uhum. Né, a ideia de algo que é levado ao fogo e testado e provado. Né, para ver se é íntegro, ou se tem alguma mistura ali, alguma impureza. E quando Davi compôs esse cântico, não é Samuel que assegura, né? Uhum. É, você vê né, no próprio versículo 1 desse, desse capítulo 22 aí, que é Davi que compôs um cântico depois que Deus deu vitória de Saul e de outros inimigos do povo de Israel. Né? Aí ele compôs esse cântico. É, é um, é um salmo de Davi que é repetido por seu filho lá em Provérbios né? e por ele mesmo aqui no salmo 18. É, é, é, é isso que acontece com a escritura, ela é provada né? e não sai nada de impureza dela. Ela sai do outro lado do forno do mesmo jeito. Né? Ela é pura, né? ela é refinada é e ela não tem, não tem defeitos. Professor, acho que nós chegamos num, num consenso aqui, né? Uhum. A Bíblia não tem como discutir também, é. falar que é errado, não tem. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já. Segura aí, professor. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já, já, com o segundo bloco dessa lição que está imperdível. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 Acesse agora, assembleia-de-deuscaratinga.org.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 Estamos de volta com o seu ADEC TV e o quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando esse trimestre sobre a supremacia da palavra de Deus, no caso a Bíblia Sagrada. E hoje a lição de número 3, professor, nós estamos falando sobre a inerrância da Bíblia. E já falamos no bloco anterior que a Bíblia é um dos livros mais vendidos, mais comentados, mais estudados, mais criticados. Quem se procura mais faz. Mais perseguido. Mais né? perseguido, mais impresso, mais vendido e por uhum. aí vai. Você usou a expressão muito bem, você definiu que a Bíblia é o mais, é o livro hum. que é mais, né? a palavra de Deus. Bom, professor, nós encerramos o bloco anterior falando da infabilidade e a inerrância da Bíblia. Ficou bem claro isso, professor, está muito claro que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Com certeza. Muito bom isso aí. E tem muitos textos que, que se aplicam, a Bíblia falando dela mesmo. Né? Já falei aqui também, que eu aprendi com o pastor João de Deus, que a Bíblia explica a Bíblia. Né? É e o pastor João até usa um termo muito engraçado. Ele fala que 70% da Bíblia é interpretado pela própria Bíblia. 20% da Bíblia é interpretado por livros históricos e geográficos. E 10% são aqueles enigmas ali que nós precisamos, assim, de um debruçar mais detalhado o Espírito Santo e por aí vai. Toda a Bíblia nós precisamos do Espírito Santo. Mas a gente sabe que tem alguns termos ali que é de difícil interpretação, né? É, tem coisa que tem que cavar mais fundo, né? Está é? lá no texto, mas tem que cavar um pouquinho mais para... Muito bom. É. E outra coisa que eu aprendi também, professor, com relação à herança da Palavra de Deus, que onde a Bíblia fica calada, nós não devemos enfiar nosso colher de Paulo, não. É, é muito perigoso fazer teologia no silêncio da, da Escritura, né? Muito uhum. perigoso. Sempre acaba mal, né? É, você acha que aquele texto quer dizer alguma coisa que... Né? não está em lugar nenhum da escritura, aí você faz teologia em cima desse achismo, uhum. né? o problema está criado. Perigoso, né? perigoso. E hoje está cheio disso aí, né? Demais da conta. <risos> hoje tem muita coisa de aí, pega um texto isolado, por exemplo, é, tem versículo isolado na Bíblia? Tem. A Bíblia tem 31.173 versículos, e tem algum texto ou outro que é isolado, que foi para aquela época, para aquele autor, para aquele povo, para aquela pessoa... E a gente não pode trazer isso a uma grossa interpretação. Por isso, a hermenêutica, a exegese, a gente precisa analisar o tempo, o período que foi escrito, para quem foi escrito, como foi escrito, quando foi escrito, para a gente tirar exemplos de lá e aplicar. É. E tem muita gente que aplica isso de a grosso modo e dá B.O. É, o contexto. O contexto não é, não é só. O... Tem o contexto textual, né? não é só o que vem antes e depois do texto. Né? O contexto é muito mais amplo do que isso. Né? Você tem que olhar a época de quem está escrevendo, a, a comunidade, né? os, os, o, o que está cercando aquilo ali, né? em termos culturais, sociais uhum. né? e até espirituais. Tudo isso é contexto. Né? Se, você, se você leva um contexto em consideração e ignora todos os outros, você não vai ter um entendimento... É, real do texto que você precisa ter E a é. gente sempre aprende isso, né, professor é. A gente está tá estudando a Bíblia A gente aprende todo dia A verdade é essa, a gente aprende todo dia Ninguém pode falar se eu sou um PHD na Bíblia A hum. gente aprende todo dia E por falar nessa crítica textual, professor Que você citou aí é, Dia 15 de janeiro 15 de janeiro de, Das 14 às 20 horas, Na igreja ADEC Vaja Alegre Vai ter um curso voltado Para essa crítica textual e eu faço questão de apoiar o pastor Odiel E nós já falamos que a gente vai lá, né professor? Lá. E vai ser muito bom Bom, capítulo 2, o Espírito Santo preservou as escrituras E o terceiro capítulo, a verdade nas escrituras Ponto 1, um, manuscrito, autógrafos Os manuscritos originais são chamados autógrafos São textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. Professor, nós já falamos sobre isso também e a gente sabe muito bem, a Bíblia ela contém registros históricos, geográficos, é, muitas informações que a própria história, ela tem a sua fonte na palavra de Deus. E é bom a gente falar disso. Isso é muito interessante. É, é, é, acontece muito com os textos do Antigo Testamento, né de, uhum. é, de tempos em tempos, alguém acha lá um manuscrito. Né? É, depois de Kim Han, então, né? aconteceu menos. Mas a quantidade de manuscritos foram achados lá, é, você pega aqueles manuscritos é, que são tanto mais recentes do que os textos que que tinha na época apostólica, por exemplo, né? E você compara um com o outro, né? Um texto de 900 anos atrás, o outro de 300 anos atrás, o outro. Aí você compara, tá, tá tudo dizendo a mesma coisa, exatamente uhum. a mesma coisa. Então são cópias é, fiéis do texto original, né? Não tem mais um manuscrito, tá? Não tem. Mas aí tem 20 mil cópias dizendo a mesma coisa, uhum. é, quer dizer que é, não fugiu nada do, do manuscrito, porque uhum. é, as cópias mais recentes e as cópias mais antigas estão dizendo a mesma coisa. Uhum. Então são cópias fiéis ao manuscrito. Né? Isso é importante de entender também, para não cair nessa falácia né, do, dos erros da Bíblia. Né? A Bíblia não contém erros. Professor, um negócio muito importante que você falou é exatamente como Deus preservou esse conteúdo bíblico para que hoje nós tivéssemos a Bíblia traduzida em português, que veio da Vulgata, do latim, que veio do grego, né, que por sua vez veio, veio do hebraico. Vamos falar assim dos originais. Hein? A Bíblia original está em três idiomas, o hebraico, aramaico e o grego. Alguns textos ali, Neemias 8 e 9 em aramaico, pouco texto em aramaico, é, a maioria dos textos do Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, esses textos traduzidos para outras línguas, né, chegou até o nosso português. E quando a gente vai comparar o nosso português com o grego, o hebraico ou aramaico, a variação da transliteração desses textos é muito pequena. Ou seja, não muda o conteúdo, a essência do texto sagrado. Isso é muito bom a gente destacar. Muito bom. Muito bom. Sem falar que especialistas aí, né, é, nessa crítica textual, né, especialistas em linguística, é, mostram que até o texto grego ele tem muitos elementos hebraicos. Né? Uhum. É, o, o sujeito escrever num idioma pensando em outro. Né? Tem muito disso e isso é, também é sensacional de, de se muito pensar. Muito bom, muito bom. Né? Muito bom. É, porque... Muito do Novo Testamento é iluminação do antigo, né? revelação do antigo. Né? Muito bom. Então a Bíblia ela, ela se revela completa. Né? A Bíblia toda é inerrante. A Bíblia toda. Né? Você não pode pegar um texto e falar, não, isso aqui está errado. Você tem que comparar ele com o restante que você tem né, de escritura. E a gente sempre fala isso também, professor. Para se tornar uma doutrina bíblica, ela precisa estar linkada a outros textos. Como por exemplo... Uma doutrina no Novo Testamento, ela tem o seu embasamento todo no Antigo Testamento. E claro. é bom a gente falar isso. É. Isso não está ali uma doutrina de forma aleatória. Ah, eu não tenho, o autor não quis pegar um texto um, de forma isolada e fazer daquilo ali uma doutrina. Não tem isso. Ele está falando de algo que já foi escrito. É. Paulo usou isso quantas vezes? Paulo amava o Deuteronômio, citava salmos, muito. Jesus, Jesus sempre falou do Pentateuco, quando a gente fala do Pentateuco, nós estamos falando principalmente de Deuteronômio, ele citava tanto é que Mateus 4 tem várias é, citações de Deuteronômio. Então, a gente, a gente sabe disso muito bem. Então, nós estamos falando do Novo Testamento, que foi iluminado, né? Foi o Novo Testamento, ele jogou luz no Antigo Testamento, na promessa. Sim. Foi o cumprimento. Isso é muito bom a gente falar. É gostoso falar disso, né, professor? É. Você olha a leitura bíblica em classe aí, né? Sermão do Monte, uhum. Mateus 5. Aqui está a partir do 17 até o 21. Você vê que ele... ele está fazendo exatamente isso que o senhor acabou de falar aí, está né? trazendo, evocando um texto lá da lei, né? lá da Torá, e está jogando luz né? com suas próprias, vocês ouviram o que foi dito, né uhum. é, eu porém vos digo, então ele está lançando luz, dando o real significado do texto que está lá na lei. Né? para que aqueles que estão ouvindo possam praticar a verdade de Deus. Né? Muito bom. É, isso é interessante. E ele, ele faz isso porque os religiosos da sua época, né, os escribas, fariseus, né, é, eles pegavam os textos da lei e ressignificavam com suas próprias filosofias. Né? E ele vai trazer de volta o real sentido do texto quando ele fala essas coisas. Eu, porém, vos digo. Uhum. Né? então ele não está tá derrubando, ele mesmo diz isso não vim revogar, vim uhum. cumprir né? então vocês ouviram que era assim, assim, assim? Né? Eu estou dizendo que é assim, e às vezes é, é, sempre que ele traz eu, porém, vos digo, parece que o negócio aperta mais ainda né? uhum. parece que a gente acha a lei muito complicada, muito apertado né? um caminho muito estreito né? mas é, quando ele fala é, eu, porém, vos digo parece que estreita mais ainda. Né? Uhum. Então, é, isso é interessante. É só dar uma analisada na graça, é. vai ver que tem muita gente é. que a graça é uma banalização da lei. Hum. Pelo contrário, a graça veio cumprir a lei e dar graça aos homens para viver segundo a vontade de Deus. E é muito mais apertado que a lei. Infelizmente, há muitos cristãos equivocados hoje com relação à graça, né? Uhum. Infelizmente. É porque não leia o texto como deveriam ler. É, infelizmente meu professor, o pessoal está banalizando a graça de Deus. E tem que ter muito cuidado com isso. Bom, ponto 2, os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos. A maioria deles em hebraico, grego e latim. Os, os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma vez só na redenção primária da Palavra de Deus, os autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, que são os apógrafos. Muito clara essa leitura também, professor. A gente sabe que são mais de 25 mil cópias dos originais que são fielmente cópias daquilo que foi lá no início. Não tem dúvida disso Isso também, é interessante. Né? E, assim, é interessante é, ressaltar que isso, a maioria disso aí é do Novo Testamento, né? É, e, assim, um, uma, uma falácia que há, né, entre os, os defensores aí dessa neo-ortodoxia, é, eles falam que por ter uma quantidade imensa de cópias, né? O texto é prejudicado. Justamente o contrário uhum. é verdade, né? É, se tem tantas cópias dizendo a mesma coisa, há variantes, há, né? Muitas variantes aí, variantes textuais. Mas é, a maioria dessas variantes não prejudica o sentido do texto, né? É, variantes do tipo Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Uhum. Isso aí mudou o quê no texto? Nada. É, então é, a maioria das variantes é desse nível. Então é, é 25 mil cópias, né, de um de um mesmo texto. Quer dizer que esse texto é importante. Eu, eu, eu defendo essa ideia. Se já al né? Algo que que é muito importante merece ser repetido. Uhum. Né? A gente fala, fala fala fala, né, porque é importante. Verdade. Né? Então, é, é, a repetição é uma forma didática né, de fixar o conhecimento. Então, se re repetiu 25 mil vezes um texto, será que esse texto é importante? Né? Já ouvimos é, isso. Deve sim. ser importante. Verdade. Né? Aristóteles já falava isso, né, que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Pois é. Então, então <risos> essa prática de repetir, repetir o que está certo, o que é certo, e o que se manteve certo... Me parece que Aristóteles era um bom professor, né? Não é? É, então ele sabia o que estava falando não, é. não era bobo não <risos> Ponto 3 Os apócrifos e pseudoepigráficos Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos Tais como Tobia, Judite, Macabeus, Baruc e outros Apresentam erros Anacronismos Ó oh. Erros anacronismo. um erro, anacrônimos. erro anacronismos Doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras. A exemplo da oração pelos mortos e por aí vai. Os, os epígrafos falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria aos profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestadas por Jesus como a lei Profetas e Escritos, em Lucas 24,44, 44, não fazia parte os livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico, bíblico protestante. Professor, nós já falamos muito isso aqui da, dos livros apócrifos, né? É uma diferença de sete livros da Bíblia é, protestante para a Bíblia católica. E a gente não está fazendo uma crítica, nós estamos falando de historicidade, tá? E tem alguns livros aí que não foram, cano não foram considerados canônicos ou é, não foram considerados, é, como é que eu vou dizer, livros inspirados exatamente pela não-canonicidade. Ou seja, quando foi passar pelo processo da canonização, viram que alguns textos ali não foram inspirados e não entraram no rolo dos, dos livros inspirados. É. Inclusive, assim, esses textos constam na Bíblia Católica, mas foi um, um, um movimento desesperado aí da contra-reforma, uhum. né, de inserir esses livros no texto. Porque muitos bons teólogos católicos admitem que esses livros não são. Muitos assim, todos que eu conheço, né, todos que eu conheço uhum. vão dizer que esses livros não são canônicos. E, eles estão ali, mas é. Está né, é, lá na Bíblia, mas não é Bíblia. Né, uhum. Em outras palavras. Né? É, então, há católicos que acreditam que aquilo ali é Bíblia. É, lógico que existem, né? mas os, os bons teólogos, inclusive os católicos, que têm esses livros nas suas Bíblias, vão dizer está aqui, mas não é... Não, não, não é inspirado. E eles sabem por quê. Né? Um bom teólogo lida com o texto com cuidado. Ele vai ver que ali tem esses anacronismos, né? diferença de tempo. Peraí, Tobias está dizendo que está nesse período. E quando eu leio Jeremias, ele está em outro período? Então, peraí. Né? Não bate a informação. É, há um anacronismo, algo está errado. Os tempos não batem. Uhum. Então, isso não pode ser inspirado. Né? É verdade. É, então, fora outras, outros erros né, mais graves uhum. do que esse, né? adoração de anjos... Né, culto aos Mortos. Outros e, arcanjos né, outro, que aparecem além de, é, os de Miguel. Os sete arcanjos lá. Uhum. Então, é, assim, você não encontra certas coisas em nenhum outro texto. Uhum. Né, e Você encontra ali, e assim, com erros, né, erros até graves, né, muitos uhum. deles até muito graves, então, você não pode dizer que são canônicos. É muito bom a gente falar sobre isso, professor. Repito, não é uma questão de crítica, mas eu tenho algumas versões. Por exemplo, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, a é de São Paulina. Nós não estamos falando de coisas que a gente não conhece, sim. que a gente não convive. Né? Tanto eu, quanto você, como muitos outros professores, a gente está sobre de a gente... Já li Judite, Macabeus. Macabeus, né? macabeus inclusive, é, muito bom. É, é leitura recomendada. Muito Tem erros ali, sim mas é leitura recomendada. A historicidade dos <risos> é. Macabeus é linda, linda. Né? E a gente é eclesiástico também, um livro é, é. Que, apócrifo, mas ele tem um conteúdo histórico muito muito legal. Então a gente vê isso aqui, mas contém algumas informações que não são inspiradas e a gente sabe disso. Nós não estamos aqui criticando, nós estamos falando o que é a verdade. Tá? Então é por isso que a gente traz aqui na inerrância da Palavra de Deus, porque alguém pode levantar essa questão também. Professor, nosso tempo está chegando no final, mas no capítulo terceiro aqui, as verdades nas Escrituras, nós vemos aqui no ponto 1 um, que a Bíblia é a verdade plena, e a gente já falou isso desde a primeira lição. O ponto 2, a verdade espiritual e moral, e o ponto 3, a verdade histórica e científica. Bom, professor, dentro desses três tópicos aqui, nós não temos tempo suficiente para a gente comentar, precisaria de pelo menos, mas, pelo menos mais uma hora nesses é. três tópicos aqui. É, mas quando a gente fala que a Bíblia é a verdade plena, ou seja, a Bíblia é a verdade absoluta, ponto. A gente não pode incluir nem extrair. A Bíblia também ela é a verdade espiritual e moral. A gente vê isso muito na lei. A lei tem a função espiritual, mas tem a função moral também e até mesmo cívica. Mas a gente vê também no ponto 3 aqui que a Bíblia ela tem uma verdade histórica e científica. Albert Einstein falava isso, né? Já falou isso, que, que a Bíblia sem a ciência... É cega e a ciência sem assim, a Bíblia é aleijada. Hum. Olha a importância da história para a Bíblia, da Bíblia para a história. E o mesmo acontece com a ciência. Porque tem gente que, que acha que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é a palavra de Deus, mas também pode ser considerada, e é considerada um livro de estudo, um livro científico, que Sim. traz verdades científicas e nós não podemos abrir mão disso. Então a Bíblia é um livro completo. Sim, e se Deus não mente, a Bíblia também não mente, que é, é a palavra de Deus. Amém. Né? É, isso está escrito na própria Bíblia né? e também em nossos corações. Né? É, Quem anda com Deus tem é, essa certeza absoluta de que o texto que é, que é dito inspirado por Deus é realmente inspirado por uhum. Deus. Né? Quem anda com Deus sabe disso. Uhum. Né? Quem ouve a voz de Deus sabe disso. Né? Então, é, se Deus não mente, a Bíblia também não. Está escrito, ó, Salmo 119, 160. Né? As tuas palavras são em tudo verdade, desde o começo. Muito né? bom. Tudo, não tem uma palavra ali que seja é, contrária à verdade. Muito bom. Professor, quando a gente fala da Bíblia, nós não temos dúvida, mais uma vez, nós não temos dúvida da inerrância da palavra de Deus. A Bíblia é completa, é plena, é um livro histórico, espiritual, moral. E por isso que nós incentivamos a todos a lerem a Bíblia. É isso Sim. mesmo, conhecer Sim. a palavra de Deus. É. E, e assim, quem tiver a oportunidade de estar com a gente na EBD, né, a gente vai falar disso, desses assuntos aqui com muito mais riqueza, né? Porque a gente tem mais tempo para isso. Verdade. Né? Nos despedimos aqui, né, professor? É isso. <risos> Queremos nos despedir, prometemos voltar na próxima semana, se Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. E é isso que o professor acabou de falar. Tendo a oportunidade. Faça-nos uma visita, você será muito bem-vindo ao nosso meio. Deus te abençoe, forte abraço e até lá.